Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse livro, Métodos de Análise Multivariadas no Software R. É, esse livro é um livro muito interessante, tem muita coisa legal aqui dentro, tanto sobre a parte da estatística multivariada, como na parte também né, da, do Software R. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, sempre sempre está postando várias coisas legais aí sobre estatística experimental, visão computacional, é, e compartilhe esse vídeo aí com os colegas de vocês. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse livro? O autor desse livro é o Anderson Rodrigo da Silva. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É, mas falando inicialmente aqui sobre o livro, ele é um livro bem compacto, tem 167 páginas. É, já no início do livro, né, a gente é, tem um pouco sobre a linguagem do R, onde demonstra o que, que é um vetor, como que a gente faz um vetor, como que a gente faz uma lista, né, como que a gente faz uma matriz... É, depois nós temos aqui no capítulo 2, representação gráfica de dados multivariados, onde ele demonstra como que a gente consegue fazer alguns gráficos de dispersão 2D, gráfico de dispersão 3D. É, no capítulo 3, já fala sobre estatística descritiva de dados multivariados, e nessa situação ele fala sobre vetores de soma e de médias, como que a gente utiliza a função na praia, que é uma função bem interessante que a gente tem aí dentro do R, uma função bastante útil, como que a gente trabalha com fatores e como que a gente faz a padronização dos dados, que é algo assim, muito importante para quem está trabalhando com análise multivariada. Né? É, para quem não sabe, a padronização é quando a gente faz uma transformação no nosso conjunto de dados para que eles tenham média zero e desvio padrão 1. Um, né? Então a gente consegue tirar a escala do nosso conjunto de dados. É, no capítulo 4, ele fala sobre associação de características, né? ou em outras palavras, ele vem falando de covariância e correlação. E demonstra como que a gente consegue fazer, um, estimar covariâncias, estimar uma matriz de correlação e como que a gente também consegue fazer a apresentação né, de forma bem interessante, de forma bem elegante, é, dessa estimativas de correlação. O capítulo 5 é um capítulo muito importante, onde ele vem falando como que a gente consegue obter alto valores e autovetores, vetores, o que é muito importante para a gente conseguir né, trabalhar com componentes principais. Componentes principais, ele vem falando aí no capítulo 6, ele demonstra como que a gente faz a análise, como que a gente apresenta esses resultados e como que a gente interpreta também. No capítulo 7, ele vem falando sobre análise de fatores. É, no capítulo 8, ele demonstra como que a gente consegue fazer a análise de variância multivariada, também conhecido como manova. É, isso é muito importante, uma vez que, quando a gente tem experimentos, que tem um delineamento experimental, que tem repetições, né, a gente quer fazer uma análise de variância para a gente saber se os nossos tratamentos são iguais, são diferentes estatisticamente, e a gente aprende como fazer isso nesse capítulo 8. Ele ensina também algo bem legal, que é como que a gente trabalha com contratos ortogonais sobre o aspecto multivariado. Isso daí pode ser bem interessante em publicações. Né? É, no capítulo 9, ele vem falando sobre elipses de confiança, que quando a gente tem um único valor, a gente faz um intervalo de confiança, né? onde a gente tem um limite mínimo, um limite máximo, e geralmente entre esses limites a gente coloca uma média. Se nós temos um ponto de vista multivariado, então nós vamos ter uma elipse né? então, em volta desse nosso ponto, né? ou dessa nossa média de interesse. É, no capítulo 10, ele vem falando sobre análise de correlação canônica. Correlação canônica é algo bem legal quando a gente tem dois grupos de características né, que são bastante importantes, a gente quer encontrar associação entre esses dois grupos de características. Né? É, então, é algo bem legal. Nessa parte de análise de agrupamento, ele vem falando sobre medidas de dissimilaridade, como que a gente consegue fazer isso dentro do software R, Fala sobre agrupamento e fala também sobre dendogramas, né? como que a gente consegue fazer dendogramas. E demonstra também alguns dendogramas bem diferentes e bem legais que a gente pode utilizar nos nossos trabalhos. Tudo isso né? com todos os comandos necessários aí é, no software R. No capítulo 12 ele vem falando sobre análise discriminante, algo bastante importante também na análise multivariada, sendo que ele fala sobre análise, análise discriminante de Mahalanobis fala também sobre escalonamento multidimensional, isso daqui torna possível nós fazermos uma dispersão gráfica de uma matriz de dissimilaridade, né? uma matriz de distâncias, seja ela distâncias genéticas, né? distâncias obtidas com medidas de similaridade a partir de dados fenotípicos ou de dados moleculares. É... E no capítulo 14 ele vem trazendo algo bem legal também, que é como a gente consegue fazer uma simulação de dados multivariada. Então se nós quisermos simular um conjunto de dados é, que obedeça a determinadas propriedades multivariadas, né, ou seja, que tenha uma estrutura de covariança, uma correlação conhecida entre as características, a gente consegue aprender como que a gente faz essa simulação por meio desse livro. Para a gente falar um pouquinho sobre o Anderson Rodrigo da Silva, é, vamos dar uma olhadinha aqui no currículo látice dele. O Anderson ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal da Paraíba. Ele é mestre em Estatística Aplicada e Biometria pelo UFV e é doutor em Estatística e Experimentação Agrícola na Exalc. Atualmente, ele é professor efetivo no Instituto Federal Guayana e diretor de pesquisas pós-graduação e inovação no campus Curutair. Também é editor, chefe do periódico Multiscience Journal é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas e também é colaborador do Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado. Ele atua e tem interesse principalmente em pesquisas com métodos multivariados, distribuição espacial de pragas, é, agrícolas e doenças, detecção de doenças e plantas daninhas por meio de imagens multiespectrais, associação genética de plantas, estatística experimental, computação estatística no software R, Simulação estocática, estudo de distribuições de probabilidade empíricas e métodos quantitativos em física do solo. Ele tem experiência em análise de dados agronômicos e veterinários. O Anderson ele finalizou o mestrado dele em 2012, lá em Viçosa. Nessa época também estava em Viçosa fazendo meu doutorado, mas não tive a oportunidade de conhecer ele. Né? Mas já acompanhei bastante trabalhos dele, tem muitas publicações legais, muitos artigos bacanas. Tem, ele tem dois pacotes no software R, um é o pacote Biotoes, é, sendo que nesse Biotoes tem várias funções associadas a análise multivariada. Se alguém não conhecer esse pacote, procura aí no r cran e dá uma olhadinha que vocês vão ver que coisas legais que é possível fazer com esse pacote. Então vocês conseguiram ver aí a formação do Anderson Rodrigo, Além de ter escrito esse livro, ele também trabalha com programação, tem esses pacotes aí no software. Ele tem vários artigos né, bem interessantes. Ali, muitos artigos dele já revisei alguns artigos dele, sei que ele já revisou alguns artigos meus também. É, e em breve nós vamos falar sobre outros livros bem legais Associados à estatística, associados ao software R Então quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva E vai acompanhando o nosso trabalho Que sempre, sempre a gente está postando muita coisa legal E até a próxima aula